Eu assinei agora há pouco o decreto número 57-2020, que fala sobre o enfrentamento ao coronavírus. Nesse decreto, nós estamos acompanhando o decreto do Governo do Estado e as orientações do Ministério da Saúde. Eu quero dizer à população de alta floresta que este momento não é um momento para ficarmos assustados, mas é um momento para nós termos todos os cuidados possíveis, Principalmente a população de risco Quem quer essa população de risco? São os idosos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, pneumopatas, transplantados Então essa população de risco, eu peço a vocês Tomem cuidado, tomem cuidado o máximo possível eu, Nós vemos nos países, outros países, que a população que está morrendo É essa população acima de 60 anos ou do grupo de risco então eu peço a vocês, fiquem em casa, fiquem isolados, não tenham contatos com pessoas que possam estar adquirindo esse vírus. Não é momento de pânico, mas também não é momento de brincadeira. A doença é séria, ela está aí e nós temos que ter o máximo cuidado possível. Desejo que não aconteça nenhum caso em alta floresta, até hoje nós não temos nenhum caso confirmado e o e eu peço a Deus que nós não tenhamos nenhum caso em alta floresta. Eu desejo a todos que Deus abençoe a cada um e que tenham todos uma ótima saúde e que esse vírus não apareça por aqui. Desejo que nenhum alta florestense venha padecer desse vírus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus esteja guardando a cada um.